Para a mesma função anterior, querem agora que nós determinemos a ordenada, não se esqueçam que a ordenada é o valor do y, de um ponto que está aqui neste gráfico e que tem a abscissa igual a 5. Atenção que o resultado tem que se apresentar na forma de dízima. Então, o que é que nós sabemos? Da linha anterior, chegámos à conclusão que a minha função f tinha a expressão 3 Sobre x. E agora queremos saber qual é o valor de y, tendo em conta esta mesma função. E dizem-nos também que o valor do x é igual a 5. Então, como é que vamos determinar esta ordenada? Basta então substituir na minha função o valor de x por 5. Então, ficaremos com f de 5 igual a quanto? A 3, que é a constante de profissionalidade a dividir pelo x, que neste caso nós sabemos que vale 5. Assim, o resultado final será 0,6, que é o resultado em forma de dízima.